Eu tive o sentimento de ser mãe e dar a dar luz por dois momentos. Foi um sentimento de alegria, um sentimento de amor, um sentimento indescritível, porque você, tu não consegue passar, tu não consegue falar o que tu sente naquele momento. É um momento de sentimento que che, chega a doer. E também tem um sentimento de de medo. Aquele medo que tu pensa, será que tu vai conseguir oferecer tudo o que aquele bebê precisa? Todo o amor, ter todos os cuidados que necessita. Será que tu consegue? E eu consegui. Consegui, da minha maneira, eu ofereci. E a minha visão da mãe de hoje. É, uma, é a mãe que tem seus filhos bem mais tarde. Elas pensam em, primeiro em estudar a sua profissão, aí vão ter seus filhos, deixam seus filhos na creche, em escolinhas, e vão trabalhar e, e tentam retribuir com uma, presentes, com presentes caros às vezes, que talvez não, não seja ideal. E que não, naquele momento elas não percebam, vão perceber mais tarde. E essa é a minha visão da mãe de hoje.